O que Jesus disse a respeito dos bem-aventurados é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje no texto de Mateus capítulo 5. A palavra bem-aventurado vem do grego makarios, que pode significar também feliz ou abençoado. E aproveitando que a gente está falando sobre grego, no capítulo anterior de Mateus 4, a gente tinha visto no último vídeo que Jesus estava percorrendo as cidades de Israel anunciando o reino dos céus, por intermédio de uma chamada de arrependimento. E essa palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa literalmente mudança de mentalidade. E esse contexto é muito importante para que a gente possa compreender o Sermão do Monte, porque as pessoas, muito provavelmente, faziam essa pergunta para Jesus. Mas Jesus, eu tenho que me arrepender do quê? E nos dias de hoje, muitas pessoas costumam confundir arrependimento com remorso. Porque elas se sentem culpadas sobre coisas que elas não deveriam ter feito no passado Mas a verdade é que não adianta a gente se sentir mal com relação a alguma coisa que a gente não deveria ter feito Se não mudarmos de mentalidade para passar a fazer as coisas certas E Jesus começa o sermão do monte apontando para a gente quais são as metanoias que precisamos fazer Ou seja, quais mudanças de mentalidade precisamos fazer se queremos deixar de ter a mente do mundo para passar a ter uma mentalidade celestial. Então vem comigo para ver aquilo que Jesus ensinou. Em Mateus 5, verso 1, Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu sei que você pode estar questionando o que seria exatamente um pobre em espírito, então eu vou ler com vocês um texto que está mais simplificado lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 20. Jesus disse assim, Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. E aí, passando lá para o verso 24, você vê Jesus dizendo também, Mas ai de vocês os ricos, pois já receberam a sua consolação. E aqui fica claro que Jesus está se referindo a um pobre como um literalmente pobre Ou seja, é aquela pessoa que não recebeu aquela consolação de viver bem nesse mundo conforme os bens que as pessoas ricas possuem Mas isso não tem relação somente com imóveis, carros e bens materiais mas também com bens de consumo, com extravagâncias que as pessoas comem com viagens caras que os ricos costumam realizar então Jesus nos ensina aqui, se demos prioridade para o reino celestial, então vamos abrir mão das riquezas desse mundo, nos tornar pobres aos olhos das pessoas desse mundo. E existem pessoas que também interpretam que os pobres são aqueles que reconhecem que são espiritualmente necessitados do reino celestial. E essa é uma interpretação que também é possível, embora não se ajuste muito bem com o contexto do Evangelho de Lucas. Então vamos lá para a próxima bem-aventurança. Jesus diz assim, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E somente com essas duas bem-aventuranças a gente já consegue perceber a discrepância daquilo que Jesus ensina com relação àquilo que os religiosos costumam nos ensinar. Porque as lideranças religiosas costumam incentivar aqueles que tiveram conquistas materiais a darem testemunho no púlpito. E, além disso, costumam dizer para essas pessoas ficarem sempre com um sorriso largo para mostrar que elas são felizes de maneira a conquistar mais membros para as sinagogas deles Mas do ponto de vista de Jesus, se você está com algum tipo de sofrimento então fique tranquilo porque nele você vai encontrar consolo para a sua dor E o próximo é Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra O mundo costuma valorizar os conquistadores, os caçadores porque aparentemente são eles que fazem as conquistas nesse mundo mas Jesus está ensinando aqui que aqueles que verdadeiramente vão herdar a terra são os mansos Ou seja, essa é uma das mudanças de mentalidade que a gente precisa ter ao valorizar uma pessoa E Jesus disse também Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados Lembrando que esse desejo para se buscar a justiça tem que ser de uma justiça de Deus E não de uma justiça segundo os olhos dos homens porque Deus vai saciar a nossa justiça se tivermos dentro de nós a justiça dele e não a justiça desse mundo. Portanto, se buscarmos a justiça de Deus, então seremos saciados. E Jesus diz também: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E essa palavra me faz recordar de outro momento em que Jesus disse para a gente: Perdoar para que sejamos perdoados. Porque como é que a gente vai querer pedir para Deus perdão sobre uma coisa se a gente não perdoou o nosso próximo? E relacionando com a última bem-aventurança, se nós queremos que Deus faça justiça em nosso favor, então nós também temos que ser justos com o nosso próximo. Jesus também ensina que bem-aventurados, os limpos de coração porque verão a Deus. No mundo as pessoas costumam valorizar, as pessoas que são mais espertalhonas, porque elas são capazes de se dar bem melhor do que a média E normalmente são essas pessoas mais espertas que são chamadas a trabalhar para os reis, presidentes e empresários Mas Jesus disse que aqueles que realmente vão encontrar Deus, que é o Rei dos Reis, são aqueles que são puros de coração Isso faz sentido porque se eu escolhi somente observar o lado ruim das coisas e a malícia das pessoas, então eu não vou encontrar isso em Deus, eu só vou ser capaz de ver as coisas negativas. E Jesus diz também para gente que felizes, bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E para entender o que é um pacificador, precisamos primeiramente entender o que significa verdadeiramente paz. Existe por um lado a paz que o mundo dá, mas existe também a paz que Deus nos dá. A paz do mundo normalmente está associada a uma situação de conforto com relação a um governo civil, enquanto que a paz com Deus é aquela paz interior em que o mundo pode estar completamente explodindo, mas nós estamos tranquilos, serenos, confiantes na presença de Deus. As pessoas que promovem as guerras normalmente são as mais temidas, mas os verdadeiros filhos do rei, filhos de Deus, são os pacificadores. E já que a gente comentou sobre justiça e perseguição, Jesus disse também Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que essa é a justiça de Deus, não é uma justiça qualquer em causa própria. Afinal de contas, a gente deve colocar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas sejam acrescentadas a nós. E o que é interessante nessa palavra é que aqueles que são embaixadores de Cristo nesse mundo que anunciam uma paz celestial, uma paz das nações com Deus essas pessoas costumam ser não muito bem compreendidas pelas pessoas desse mundo e que acabam por muitas vezes excluindo, calando ou até mesmo desejando que sejam mortos aqueles que estão buscando fazer a vontade de Deus Há quem diga que essa opressão que uma maioria faz sobre uma minoria está associada a um desejo de querer eliminar aqueles que são diferentes Há quem diga que a causa também pode ser a inveja porque incomoda ver pessoas que estão fazendo o certo quando você está fazendo o errado Outras pessoas ainda afirmam que existem espíritos de acusação e de homicídio sobre esses perseguidores e, na verdade, talvez não exista uma resposta certa. Todas essas coisas se complementam para causar a perseguição. E como todas essas coisas estão se cumprindo profeticamente, porque Jesus disse que isso aconteceria, então ele nos diz também assim, Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então Jesus está querendo dizer aqui para gente que se estamos incomodando, se as pessoas estão nos perseguindo, se estão falando mal da gente e nos expulsando das reuniões nas instituições religiosas delas, é porque isso tem que acontecer. Na verdade, sempre aconteceram com todos os profetas que vieram antes de Jesus e que viveram antes de nós. Será que para você ficou clara qual é a diferença entre uma mentalidade de alguém que é do mundo com relação a uma mentalidade de alguém que é um seguidor de Jesus? Para Jesus, os abençoados de verdade são os pobres, aqueles que choram, os mansos, os que têm fome e sede da justiça de Deus, aqueles que são misericordiosos e limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Para as pessoas que não creem nas promessas, esses são os coitadinhos, mas para Deus são esses que ele vai recompensar. Esses são de fato os felizes, os abençoados, ou seja, os bem-aventurados.